Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aquele assunto do Acnatem que eu comecei no vídeo passado certo? Naquele primeiro vídeo é, nós vimos como é que o Amenhotep IV, que era o nome dele, né? Que ele era filho do Amenhotep III, ele durante os cinco anos que ele reinou junto com o pai ele foi aprendendo, uh, o reinado, né? Foi aprendendo como ser faraó e a partir do nono ano depois da morte do pai dele ele o que, que ele fez? Ele acabou com todas as outras religiões do Egito e se autodenominou Deus, como sendo Deus Aten, passou a adotar a religião Aten como única religião do Egito, baniu todas as outras religiões, incluindo a religião Amon, que era a mais forte, a mais influente, a que tinha os sacerdotes mais ricos e que mais influenciavam o, o país, certo? E construiu uma cidade enorme chamada Aktaten transferiu a capital do Egito, de Tebas, para Aquitáten, e mandou apagar todos os inscritos de todos os templos, mandou fechar todos os templos dos outros deuses, causando uma insatisfação imensa entre o povo. Dessa vez, nós vamos ver como é que se dá também, além dele ter feito isso tudo, o fato dele só se preocupar com coisas que interessavam a ele e a religião dele. Ele deixou de lado os aliados, os aliados que eram muito importantes, para ajudar o Egito nas guerras contra os países vizinhos, os aliados que pediam ajuda ao Egito para proteger os seus países, as negociações que eles tinham com os outros países, esse, esse tipo de política que existia, essa, essa conversa entre os países amigos, isso tudo acabou, porque o Akhenaten só se importava com o que interessava a ele, ou seja, a religião dele. O que, é que acontece quando um faraó se ao invés de como todos os outros faraóis se achavam uma identificação de Deus, como se fosse um representante de Deus ali no Egito, o tem não, ele se achava o Deus. Ou ele, achava, ele se achava o próprio Aten, o Deus, o Sol, que ele adorava. ok Então, nessa segunda parte, nós vamos ver o que acontece então quando o tem rompe com os aliados e só... Faz algum tipo de negociação com os aliados quando interessa a ele próprio, inclusive rechaçando e deixando de lado mais de não sei quantas cartas que os aliados mandavam para ele pedindo ajuda, pelo amor de Deus, socorro, é pelo amor de Amon, pelo amor de não sei quem, qual era o Deus deles lá daquelas regiões né, vizinhas, ajudem a gente aqui contra o inimigo em comum, não sei o que e tal, e ele simplesmente rejeitava aquelas correspondências. Vamos ver o que acontece daí pra frente, então, nessa segunda parte? Vem comigo! O faraó, como um servente de Deus, identificado como um certo Deus, na maioria das vezes, era Horus, era uma prática comum no Egito. Mas ninguém antes de Aquiná tinha se proclamado como uma real encarnação de um deus. E como um Deus, ele parece ter sentido que os assuntos do país estavam abaixo dele. Ele simplesmente parou de atender às suas responsabilidades. Um dos muitos resultados desastrosos das reformas religiosas de Akhenaten era negligenciar a política estrangeira. Nos documentos e cartas daquele tempo, é sabido que outras nações anteriormente aliadas escreveram diversas vezes pedido ao Egito, por ajuda em várias situações e que a maioria desses pedidos foram ignorados pelo audacioso rei o Egito era uma próspera e rica nação na época e tinha estado em um crescimento em um ritmo estabilizado desde antes do reinado da rainha Hatshepsut que governou entre 1479 a 1458 antes da era de Cristo Hatshepsut e seus sucessores como Tutosis III que reinou de 1458 a 1425, antes da Era Cristã, empregavam uma equilibrada diplomacia e ações militares ao lidar com nações estrangeiras. Aquináten escolheu simplesmente ignorar o que acontecia além das fronteiras do Egito e, ao que parece, muitas coisas fora do seu palácio. Aquináten, o Atenção escreve, que Ribaldi, ou também Hib, Hada, rei de Biblos, que era um dos aliados mais leais do Egito, teria enviado mais de 50 cartas pedindo ajuda a Akinatem para lutar contra Abdi-Shitra, também conhecido como Aziru, de Amor ou Amurru, mas todas essas cartas ficaram sem resposta e Bíblos foi perdida. Tushrata, o rei de Mitanni, que também era um aliado próximo do Egito, reclamou que Amenhotel III havia mandado para ele estátuas de ouro, enquanto Akinatem apenas mandou estátuas folheadas a ouro. As cartas de Amarna, correspondência encontrada na cidade de Amarna, entre os reinados do Egito e aquelas nações estrangeiras, as quais são evidências da negligência de Akinaten, também demonstram que ele tinha um afiado senso de política exterior quando a situação o interessava. Ele foi contra fortemente a Adyashitra em suas ações contra Ribaldi e por suas amizades com os hititas, que eram na ocasião inimigos do Egito. Isso, sem dúvida, tinha mais a ver com seu desejo de se manter amigável com os estados em torno do Egito e a terra de Haiti, Canaã e Síria, por exemplo, os quais estavam sob a influência de Abshitra, do que qualquer senso de justiça justificaria a morte de Ribalde e a tomada de Biblos. Não há dúvida que a sua atenção para esse problema serviu os interesses do Estado, mas, enquanto outros assuntos similares eram ignorados, Parece que ele somente escolhia situações que melhor interessavam a ele pessoalmente. Akinatem mandou trazer a Bixitra para o Egito e o manteve prisioneiro por um ano até que avanços dos hititas no norte forçaram a libertá-lo. Mas parece ser uma situação marcadamente diferente entre as suas cartas lidando com essa situação e as outras cartas endereçadas a ele sobre assuntos similares. Enquanto existe evidências de que Akinatem Cuidando dos assuntos dos Estados, há muito mais evidências de que demonstram muito mais substancialmente a sua negligência a assuntos que não dissessem respeito às suas reformas religiosas e à sua vida no palácio. Por conta disso, vocês já podem estar imaginando o que vem vindo por aí. Digo, estava vindo por lá, contra Kenaten naquela época, por causa desse seu fanatismo e endeusamento, além de mexer com os mais influentes religiosos e os próprios aliados de seu país. Mas isso vai ficar para a continuação na terceira parte dessa série. Espero que tenham gostado. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.